Chegou um moço lá em casa E falou pra minha irmã Olha, eu tenho coragem de casar com você A minha irmã ficou mais feliz do que pobre em pegar o auxílio brasileiro Aí ele falou assim, o povo feio é povo trabalhador, quanto mais feio, mais trabalhador Aí eu falei, escuta amigo, você tá me chamando de preguiçoso? Aí ele falou assim, não, que o povo brasileiro é um povo heróico, braço retubante O povo brasileiro não foge à luta O povo brasileiro é gigante pela própria natureza eu falei, não, mas eu sou aquele brasileiro que prefere ficar deitado eternamente em Vertisprême. Agora nós vamos falar dos feios. Se você é feio e sem dinheiro, a única coisa que você vai conseguir bastante é azar. E uma coisa liga a outra, né? Já notou que todos os feios também é quebrados? Tem um dia que parou o rapaz com a motoca perto de mim sacou do reforma e falou pra mim é um assarto, cara me dá o um dinheiro ou a vida? eu falei, ué, qual dos dois você vai me emprestar? quem não tem dinheiro não tem vida também não minha mulher falou pois é, eu vou te chamar de Opala aí eu falei, por que Opala? ela falou, porque bebe todo o salário de quem tem